Então, vamos escrever na forma reduzida este polinómio que aqui se encontra. Então, como sabem, vão ter que aplicar os casos notáveis. Então, fica ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o 3, mais o quadrado do segundo. Então, quanto é que é 2x tudo ao quadrado? É 2x vezes 2x, que dá 4x ao quadrado, mais... Este produto que aqui está, o 2 vezes 2x vezes 3, que dá 12x, mais 3 ao quadrado, que é 9.